E aí galera, aqui eu sou meu, trazer mais um vídeo pelo IP aqui, ROY colocar de em português, que português sim, já vai deixando seu like, se inscreve no canal aí, já pega pipoquinha aí, e deixa rolar o vídeo aí, a Gurtilla 2019 trazendo um grande jogão que o Ryzer vai da exclusivo para PS4, vamos começar com a história dele, o gráfico tá lindo, de surpreendê-lo, acho que vocês vão conseguir ouvir o PS4 gritando aqui, Vu! mas, vamos lá. Hum. O que foi agora? Não gosta do frio? Vamos sair hoje. Temos um ritual para realizar, você e eu. Hum. Aqui. Vista isso. Pertencia a minha filha. Ótimo. Hoje, eu direi seu nome, garota. Mas será que a deusa o dirá de volta? Normalmente são as mães que declaram, mas você não tem. O vilarejo todo estaria presente E as matriarcas fariam o ritual Mas Somos exilados Mesmo assim Seguimos os rituais da tribo Não queremos nos tornar Como os antigos incrédulos Que deram as costas para a deusa Mas a maldade deles os amaldiçoou Para nós Restaram os esplendores da criação Feras de ar Ar água, terra e de aço. Caramba! Uma coisa é caçar uma fera. Outra é caçar uma máquina. É preciso ser humilde e respeitar o poder delas. Vou te ensinar isso, um dia. De matriarca Tirsa O que ela faz aqui? Ela pretende proibir o ritual? Não sei Não, não, não Levante-se, já está na hora E sim você pode falar comigo. Você veio abençoar o nome? Já não passaram seis meses desde que a deixamos com você? Mas somos exilados. Você por escolha, e ela... Bem, <risos> sou uma grande matriarca, Rost. Abençoo quem eu quiser. Ah, uh, então é uma honra. Sim, sim, agora vai. Prepare-se para declarar, vá. Mãe de todos, essa criança precisa de um nome para ser chamada. Que seu amor aqueça a vida dela, como o sol nascente aquece toda a terra. Diga o um nome! Eloy! Eloy! Nome legal. Very tido, não? E assim seu nome é abençoado. Pare com isso agora! O que foi que fez? Abençoei o nome de uma criança. Mulher teimosa! Chama essa maldição de criança! O que ela te contou sobre o nascimento exilado? Responda! Eu só fiz o que vocês pediram. Criá-la, assim. Nós não falamos sobre Já amor. Já chega! E você? Abençoar o nome como se ela... Eu fosse sei o que devo a eles. Para e a você. Estou aqui e aonde você for eu irei junto. Uma bela introdução, of Zero Dawn. Beleza, deixa aqui nas configurações. Dificuldades normais, difícil, muito difícil, ultra difícil, história, fácil, normal. Uh, mostrar... Ah mano, eu vou deixar aqui normal. Visual, brilho, mostrar, de cabeça, pintura de rosto. Nossa. Um extras, ah sim, tem um extras também. Pride Market Comercial, não, ok. Novo jogo história. Acho que vou deixar no normal. Opa, ah, sim, eu posso pular. Ah, Eloy! Eloy! Muitas frutas. Você é um grande coletor, não é, Jovem Bast? Agora vá ver se encontra um pouco mais, hum? Ótimo, você foi muito bem. Crianças, venham comigo. Caraca, ela é desilada, deve ser evitada. isso. Oh. nossa, que Vamos maldade. Lá. Morreu. Eita. Mais X8, isso aí. Pô, cara. Mano, o videogame tá gostando de pegar fogo, se liga. Aqui embaixo, voltamos. <risos> Calma aí, galera. Vamos lá. Uh... Hum, deixa eu ver. Não tem nada aparecido. Pra lá, explorar. Uhum. Não na é dá pra explorar aqui. Parece estreito, mas eu acho que eu passo. Vai escolher para se esquivar, mas eu quero ver ali. É a mesma coisa. Deve ser uma ruína do mundo metálico, um dos lugares antigos. Que Bom, eu acho que, eu acho que não. Eu acho que isso, nunca entrei nesses lugares. Mas eu tenho que achar uma saída. Calma aí. estou perdido bom não sei o que é pra fazer aqui agora eu acho oh. segura menina boa ô oh, cara tipo não entendi Cara, ah, achei. Bom, acho que é pra cá, mano. Hum. Tem algo mais à frente. Interessante. O que é aquilo? Alguém morto. Ah! Tem algo brilhante ali. É, tá, tipo, bem interessante. Acho que saiu o hack aí. O poder do hack. Ative ah, o foco apertando O famoso hack. Pô, essa menina tá usando o hack, né, velho? Só pode, ó. Uma porta de metal fechada. Talvez o dispositivo que eu achei me ajude. this. tá tem o número noventa e oito. Ah, e ó, deixa tá? presente do passado. Ah, Virar o cadeado, todo rápido, sete horário. Mudou de cor. Ok, vamos lá então. Mudou de cor também. Pronto. Bom, eu vi aquele coisa e eu quero pegá-lo. Agora é isso, pois eu não quero te apegar. O que é aquilo? É? Você acha que eu quero isso? É o melhor que eu posso fazer? Ele tá atrás de você. Oi! <risos> Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo <risos> esse garotão. Olha, o papai não pode, pode estar aí com vocês, vocês, mas... Ainda dá pra comemorar, né? <risos> claro que sim. <risos> olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim! <risos> Feliz aniversário, Isaac. O papai te ama muito, filhotão. olha Passado aqui. Caramba, velho. Tipo, jogo. Estou gostando tá de ver. Por que morreram aqui? O que houve com eles? Ao oh, por nós, pecadores. Agora e é na hora da nossa sorte. Digo, morte. Desculpa. Faz muito tempo e. Nossa. Ele me encheu! me achou. Aqui! Tô indo! Tô indo! Mãe de todos, seja louvada. Vem, garota. Segura minha mão. O seu lugar não é aí. Venha! Ah. Uh. Ah. Esses locais são proibidos, Eloy. Eu caí. Eles são do mundo metálico. O que é isso, na sua cara? Nada Achou isso, lá embaixo? Não Dê pra mim Não Eloy Essas coisas são perigosas Não É bem temosa. De falta surra Bem, se você vai começar a fugir de casa, vai ter que aprender a sobreviver na natureza. Vamos, Eloy, para casa. Mas a partir de amanhã, vai aprender a caçar. Chega de falar com esse brinquedo. Vamos até o vale agora. Venha. Pô, a menina usa hack, velho. Eu já vou, já vou reportá-la. Denunciá-la por hack. Cara, o cenário tá muito bonito. A mata pode ser perigosa, Eloy. Você precisa ficar perto de mim e me obedecer. Eu sei. Agora, você ainda está machucado do tombo que levou ontem. Então vamos começar por aí. Pegue esta bolsa medicinal. Eu vou te mostrar como enchê-la. Está vendo esta planta aqui? É uma cura vaga. Pegue os frutos e coloque na sua bolsa. Eu sei que tem um momento tá ligado? Eloy, venha logo. Pegue os potes. Agora coma os frutos. O gosto pode ser amargo mas eles podem salvar sua vida. Sempre deixe sua bolsa cheia de frutos, flores e plantas medicinais. Onde estamos? Este vale é só uma parte do enlace da Mãe de Todos. Enlace? A tribo Nora cuida destas terras e mantém as máquinas mais perigosas longe daqui, normalmente. Lições da natureza, sigo Mais rio abaixo, vamos encontrar um rebanho de máquinas e vou ensiná-la a caçar. Liga, não Elas cura são perigosas? Todas as máquinas são perigosas. O poder delas deve ser respeitado. Mas estarei ao seu lado. Oh, não, eu não tenho coro lá. Hum. Eloy, uma máquina vindo. Agache-se e siga-me até a grama alta. Eu não vai agachar não eu não sou obrigado ali agora se abaixo não Eloy essas máquinas são chamadas vigias você deve aprender a evitar seu olhar se quiser sobreviver na natureza eu vou te mostrar escute bem e faça como eu não se mexa espere ela passar Agora fica abaixado não, e siga-me pela trilha até a grama alta. Não vou ficar abaixadão. Oh, mais uma. Deixa passar. Passa logo a sua infeliz. Bichão feio lá se ligue. volto por aqui. Quanto mais devagar se mover, menos barulho fará. E andar agachada faz menos barulho que de pé. Boa analogia. Espere. Essa foi a última. Vamos continuar. Foi muito bem. Eles não te viram nem ouviram. Agora fique perto o rebanho deve estar logo à frente. Tu olhou o moço. Gente. Deb. Vem pra casa, menino. Deb. Onde foi? Ignório. Nós somos exilados e ele é da tribo. Talvez ele não goste da tribo. Então ele é um tolo. Venha logo, vamos achar o rebanho. Siga-me. Beleza. Lá, está vendo? Esses se chamam galopes. Ah, passa! Por que você nos escutou? Hum. Para mostrar como algumas máquinas se assustam fácil ao te detectarem e fogem. É melhor se aproximar com furtividade. Não se preocupe. Vamos alcançá-las mais adiante no vale. Você vai ver. Agora, horse Agora! Procure algumas pedras que se encaixem na palma da sua mão. Por quê? Me obedeça, Eloy, e pegue as pedras. Eu vou te ensinar como usá-las. Ótimo, isso mesmo. Essas vão servir. Siga-me. Será que eu posso pegar mais cinco? Quatro? de perder tempo ali o rebanho. Certo. É hora de jogar pedras. Mas pedras não forem máquinas, certo? Não, mas podem distraí-las, levá-las para armadilhas. Como aquele vigia bem ali, dê um jeito nele ou vai alertar o rebanho e botá-lo para correr antes da gente chegar. Alertar como? As máquinas conversam entre si, Eloy. A menos que sejam silenciadas. Agora você fica aqui neste ponto. Ao meu sinal, jogue pedras e atraia o vigia perto de mim. Espere pelo meu sinal. Pra revessar qual? Aloy, hey, jogue uma pedra perto de mim. Tire pedras no rosto. Fique na elevação. Fácil. Ei Loi, eu disse pra ficar parada. Vai precisar tentar de novo. Ok? Jogue uma pedra perto de mim. Pronto. Venha, garota. Agora é seguro. É, Pega ah. pegar mais espécie. Aumenta o Limpe a presa para que eu possa ensiná-la a fazer flechas. Use os galhos como hastes de flecha e a sucata como pontas. Ótimo. Você nunca ficará sem flechas se souber montar o que precisa. Ah, tá Vamos fazer uso dessas flechas. Siga. Ah, então com madeira eu posso montar tipo mais. Aqui. Abaixe-se na grama e faça silêncio está na hora de abater sua primeira presa enorme. Um galope. Uma das máquinas mais fracas, mas mesmo uma máquina fraca mata uma caçadora. Se não se cuidar, precisa estudar sua presa. Sua pele é grossa, mas há pontos onde ela é vulnerável, como no olho. Consegue dizer outro Um cilindro nas costas. Ele é um ponto fraco? Sim. Como você adivinhou? O dispositivo. Ele me mostrou. Segue-o, Eloy. Ótimo, agora. Ótimo, agora ataque! Continue atirando! Beleza. Você foi bem hoje, mas ainda tem muito o que aprender. Amanhã treinaremos de novo. Ok. O que foi isso? O garoto! Correndo nas trilhas valentes! Siga-me, Eloy! Depressa! Ó, prepara transferir a vida da bolsa. Medicamentos. Já apertei já. Corre, parceiro! Corre, corre. Tá vindo dois caras na moto, corre. Questão de tempo até as máquinas o encontrarem e chutarem até a morte. Mas se eu atirar, vai ter uma debandada e ele será pisoteado. Mas posso ver para onde eles vão? Pare com essas histórias. Que histórias é posso, saber? posso me esgueirar? Não fará isso. A menina temoça, como disse, ele, falta surra. Tem que ir devagar e em silêncio para passar por eles. Não pode, Agora Velho. Tipo, não tem como carregar. Oxi! pulei velho! E se parece burro! Bom, bom seguimos! Está fazendo isso? Tá, tá a cada não é volta em cima de Meu é troféu, siga, siga o ensinamento, se Então, não é brinquedo Espera, mãe de todos, abençoe a garota Abençoe Ela Debbie ela me salvou eu só queria bebe fecha o pico os dois são exilados e ela é uma sem mãe sua mãe é tu passo saber que é teu pai para o coração da mãe e você <risos> O menino não devia ter falado com a gente. É contra a lei da tribo. Vamos pra casa agora. Venha. Eu sei chegar. Olha. Fecha o bico. Fecha o bico. Fecha o bico. Fecha o bico. Feche o bico. Aquele lá que é tipo ser amigo, tá ligado? Fique longe sem mãe. <risos> Sabe né, que é teu pai? Uh. Ai, ai momentos críticos oferecem escolhas emocionais, cabe a você, forma com a e expressa sua própria personalidade. Escolha alói vai confrontar o desafio diretamente, escolha a pedra, e vai usar a percepção... Ah, a ah, cara, eu vou mirar a, a pedra na cabeça do cara. <risos> Eloy, não podemos. Podemos se solar. Vai, já daí. Volta para pegar as ah, frutas. Você está sangrando. Não, tô não. Deixa-me ver isso. Aqui. Fica parada. Vou pegar. Por quê? Exilada. Ah, Eloy, agora não é a hora. Quem? Era minha mãe. Eloy, já falamos disso. Não é da nossa conta. Você era recém-nascida quando as matriarcas a trouxeram pra mim. As matriarcas, elas sabem? Ah, não é tão simples. Mas elas sabem? Eloy, somos exilados. Como eu faço pra elas me contarem? As matriarcas? Há uma forma, talvez... Como? Para mim Vai ser perigoso Como? Levaria anos de treinamento Não importa Como é que eu faço? Fale! Aprovação é um rito de passagem Ocorre todo ano Aqueles que passam viram valentes Mas aquele que vence As matriarcas concedem um desejo Desejo? Sim, o que o vencedor quiser Então farei isso <risos> Custe o que gostar. Vencerei a aprovação. Entendi. Claro. É melhor começarmos. Seu treinamento será difícil. E ele vai levar anos. Vamos treinar? Tá bom. Vamos! Ah, é tipo. Demorar anos. <risos> Rost? Rost? Rost? Onde ele se meteu? Sumir assim dois dias antes da aprovação? Ele não faria isso. Chegamos ao nível 3 Olha só que legal Bom, mais isso vai ficar para o próximo vídeo Então, falou galera, um grande abraço aí. <risos> E até mais